E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, o Bruno Pastana do canal Bruno Cashback. Se você já clicou nesse vídeo aqui, então fica até o final dele para você entender tudo sobre essa questão aí de investimento. E nesse canal eu falo sobre cashback e educação financeira. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três bancos aí que estão te dando 200% do CDI ao investir neles. Bem, como de passe, a gente já vai aqui para a tela do computador e a gente já está vendo aqui que é sobre o Banco XP. Invista no CDB do Banco XP com rentabilidade de 200% de CDI. Vencimento em 3 meses. É bastante seguro e você recebe em 3 meses, o que levaria 6 meses para ganhar na poupança. Mas corre porque o estoque é limitado e exclusivo para novos clientes, pessoa física. Assim como eu, provavelmente você já deve ter ouvido falar aqui da XP, mas ainda não investe. Nela, então, nós estamos habilitados a participar dessa promoção, não é? Então, aqui são 200% CDI, a carência aí é de outubro de 2021, vencimento outubro de 2021 no caso, né? É, o valor máximo investido: 10 mil, valor mínimo: 500 reais para novos clientes. Uh, investidor em geral o período da campanha é do dia 8 do 6 a 8 do 10 os juros é no vencimento você precisa aguardar o período aí de três meses para poder receber e a liquidez também é no vencimento então saiba que você vai deixar investido o seu dinheiro durante três meses aí então aí você tem um aplicativo você tem o, o site da XP não é então vamos continuar aqui que eu, a parte mais importante que, que vai servir para os outros bancos também aqui a questão da tabela regressiva do IR né você provavelmente já deve saber na questão de investimento é, relativo ao período que você deixa investido, você tem uma tabela regressiva aí do imposto de renda incidente sobre seu investimento. Então, considerando aí que esse investimento é de 90 dias, né? É, considerando essa tabela, o investimento aqui até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Então, incidente sobre o lucro que você iria receber. E também, é, no caso você também tem uma incidência aí de IOF. Então, o investimento que você deixa aí sem mexer durante 30 dias, aqui é uma tabelinha. Se você é, retirar no primeiro dia, você vai pagar um IOF sobre um rendimento de 96%. Tipo, você não ganha nada, no caso, praticamente. E, posteriormente, a 30 dias, nessa tabela também regressiva, você paga zero de IOF. Então, é, se você decidir resgatar, que deixe para resgatar pelo menos com 30 dias aí e aí vai estar tá valendo a pena. Então antes de a gente ir para o número 2. Já deixa seu like aqui. Se você não gostou deixa seu dislike. Mas porém comenta aí o que, que você não gostou. né, Para a gente poder melhorar aqui o conteúdo para você. Bem o segundo banco aí que está dando também 200% do CDI. É o Banco Next. Eu já falei bastante aqui dele no canal. E você lembra que provavelmente... O cartão do Next é um cartão muito bom, que te dá até aí 120 por ano aí de desconto no Uber e tem outras vantagens também. Eu acho muito interessante ter esse cartão e eu vou deixar aqui o link na descrição aqui para se você, caso queira, abrir a conta e pedir esse cartão. Então, eu utilizo ele e eu acho de grande valia ter esse cartão pelos benefícios que ele tem. Então, é só você abrir aqui a conta no link aqui embaixo. E ele também deu outra promoção que você poderá estar tá indicando aí até 20 pessoas por mês para ir ganhando R$10 a cada indicação então o link tá aqui embaixo na descrição então você pode participar então vamos aqui para o que importa que é o escopo aqui do vídeo aplique no CDB em dobro e veja seu dinheiro render 200% CDI direto no app vamos descer aqui para o que importa oportunidade disponível até o dia 30 do 7 deste mês então no caso é CDB em dobro investimento de baixo risco mesma segurança da poupança lembre que esses investimentos aqui são assegurados pelo FGC que é no valor máximo aí de 250 mil então é, segurança total aí em relação a esse investimento liquidez é diária e é o mesmo caso aqui você em um mês ganha é, o que ganharia em dois meses vamos ler que a parte menor do investimento então cdb com vencimento de 30 dias liquidez diária e aplicar no máximo de 5 mil a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos então vai incidir aquela alíquota de 22,5 né ao término do prazo de 30 dias o CDB resgatado automaticamente e efetuado o crédito descontado IR na conta corrente NEC. Né? Resgates efetuado antes do prazo do vencimento terão incidência do IR e IOF. O Fundo garantido de IR, já falei da FGC, então resumidamente 30 dias, se você resgatar antes, você vai pagar o IOF também, então o ideal é que fique aí 30 dias. E, e em relação ao Banco Neste, como eu falei, o legal dele é o cartão de crédito, que te dá muitos benefícios, então vale muito a pena você abrir a conta aí com os mimos que eles te dão. E o terceiro banco que está te dando aí 200% de CDI é o PagBank, e eu já prefiro até vir já para o aplicativo dele, que é bem completo e eu quero te mostrar aqui como ele funciona. Bem, no PagBank é uma conta digital que você tem disponível tudo aí que você precisa em relação a contas digitais. né? Você consegue fazer Pix, você consegue fazer transferência, tem os cartões de crédito. Você pode pagar contas e dividir as suas contas aí. É, se eu não me engano a taxa também é de 2,89% Então você pode fazer o pagamento com o cartão de crédito aqui Pagar suas contas com cartão de crédito Porém há taxas incidentes Então é, você vê aí se vale a pena para você De repente se você tiver apertado Não indico fazer muito isso né? Mas é uma possibilidade que você tem você pode fazer recarga de celular aqui, ó. no caso você comprando por aqui, você vai ter aí um cashback aí de 2% e você vai ter ainda um bônus na internet. Você também pode comprar aí créditos para Uber, para Google Play, Spotify e assim por diante. Então, você pode também adicionar dinheiro aqui, você pode adicionar aqui com o cartão virtual da Caixa, você vai pagar uma taxa de conveniência de 1,20%. Você pode adicionar dinheiro por boleto, receber o seu salário aqui e transferência bancária e também Pix. Algo que eu acho muito interessante aqui no, no PagBank é esse aqui, ó, receber o salário pelo PagBank. Quando você clicar aqui, você vai ver aqui, ó, traga seu salário para o PagBank e ganhe 600 reais. Você ganha um cartão de crédito internacional grátis, com limite de até 100% do seu salário e mais dois saques grátis todo mês, sujeito a análise de crédito. Seu salário vale bônus. Mantenha seu salário aqui no PagBank, você ganha três 3... Bônus de 200 reais que pode ser resgatado a cada 12 meses, então isso aqui é muito bacana, né? Eu vou testar isso aqui, vou trazer meu salário para cá e vou ver se realmente a gente ganha esses 600 reais. É muito dinheiro e aí eu vou tentar fazer isso. Bem, aqui no começo você tem aqui o produtos e investimentos. Vamos aqui na parte de investimento que é o escopo aqui do, do vídeo, né? Você vem aqui em renda fixa uh, e aqui tá aqui ó, disponível uh, o CDB aí de 200 porcentos do CDI é, com liquidez diária, né? Vamos ver os detalhes aqui. Então, rentabilidade aí de 200%, aplicação mínima aí um R$1,00, o que você colocar tá recebendo, né? E a aplicação máxima de R$10.000, o vencimento é de três meses e o resgate pode ser qualquer dia diário, né? Lembrando que se você resgatar aí com uh, menos de 30 dias, você vai pagar o IOF também, então não fica, não é bom. E aqui abaixo tem mais informações aqui sobre a garantia do FGC, a gente já falou, as regras de aplicação. Uh, imposto de renda e por aí vai então essas taxas aqui é, vão ser para qualquer um do investimento que você faça e ele também tem outros investimentos que estão dando bastante uh, rentabilidade em relação ao cdi ó. por exemplo esse aqui de 175% do cdi vamos até ver aqui como ele funciona então aplicação mínima de 500 reais e máxima de 5.000 e o vencimento é em um ano então você vai ficar aí 365 dias com esse dinheiro investido e a taxa incidente aí sobre o valor ganho né sobre a, o lucro que você vai ter será de 20% que é o de 360 dias então se você puder deixar aí rendendo é muito bom para você é uma rentabilidade boa lembrando que tem que ficar um ano com ele uh, investido e também só relembrando aí para vocês na parte aqui de serviço, você tem aqui é, o Indique Ganhe. Você pode é onde sacar. Tem o um Shopping com vários, vários sites aí que vão te dar cashback. Vamos abrir aqui rapidinho só para eu te mostrar, né? Então, a Centauro 7%, Extra 4%, o Casas 2%. Então, são vários sites aqui que vão estar tá te dando cashback também aqui pelo aplicativo do PagBank. E outro que eu acho muito bacana aqui é o valor aqui de indicação que ele te dá. Você pode indicar aqui... Uh, a, as maquininhas dele né para uma pessoa que estiver abrindo aí o, o seu negócio né ganha até 150 reais e seu amigo ganha até 10 ao indicar as maquininhas da Pag, do Pagui Seguro então é uma grana muito boa que você pode ganhar e o mais tranquilo é que caso você queira investir no PagBank e não ainda não tenha essa conta, o legal é que você ainda vai estar tá ganhando 20 reais por abrir conta aqui com o link que eu vou estar tá deixando aqui embaixo e você também vai poder estar tá fazendo a mesma coisa aqui indicando outra pessoa. Ó, aqui você ganha 10 reais e seu amigo 20. Basta abrir e utilizar a conta do PagBank. Aqui. Mas para você, ó, como você pode ver aqui, tem um liberado e cinco convites pendentes, né? Então vou clicar aqui em saiba mais só para você ter uma noção aqui, para você é, receber aí esses 20 reais, você precisa ativar a sua conta aí, você precisa, como você pode ver aqui, ó, basta seu amigo fazer uma recarga de celular ou pagar uma conta de consumo, água, energia, gás e telefone. Então, fazendo algum desses dois. Uh, tipo de pagamento aqui, você vai receber os 20 reais, lembrando que você precisa fazer isso para receber os 20, e eu vou estar tá ganhando 10 reais, e aí posteriormente você também poderá indicar outras pessoas aí para ganhar esse 10 reais e a pessoa ganhar os 20 reais, e eu deixei o PagBank por último exatamente por isso, por ele ter essa possibilidade aí de indicação e você já vai estar tá ganhando aí 10 reais, somente por isso, né? Então, isso aí é muito bacana e vai te ajudar aí na rentabilidade aí do seu investimento. Nos meus vídeos eu tenho o propósito aí de trazer sempre algo que seja vantajoso para vocês e que você ganhe alguma coisa realmente. Então, você instalando aqui o aplicativo por esses links você vai estar tá ganhando dinheiro de verdade. Eu tenho esse propósito aí de sempre estar te passando um conhecimento aí que você possa usar para o seu dia a dia como esse tipo de investimento e às vezes possivelmente aí também dinheiro de verdade né? Instalando aplicativos. Hein? E e hoje em dia é muito comum esse tipo de indicação aí, é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para a empresa aí e todo mundo sai ganhando com isso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, é, maratona os outros vídeos para você entender mais sobre o mundo de cashback, maratona meus vídeos aí, tem muitos vídeos já no canal, o canal tá crescendo, tá bem legal. E eu espero aí que você tenha gostado de mais um vídeo aí que eu trouxe para você, para te agregar conhecimento. Então muito obrigado, até a próxima, valeu!